Fique aí que eu vou contar, quem quiser ouvir uma história, fique aí que eu vou contar. E ó, e ó, e ó, mas o burro coitadinho, só sabia era zurrar, oh meu Deus, foi azar desse burrico imitar o canário. Mas podia ser pior, podia ser pior do que cantar. Ele podia querer imitar o um passarinho, ó, e tentar até voar. Quando a onça olhou pro burrico, pulou logo em seu pescoço. Agora eu vou devorar até o osso. O burrico, que de burro só tinha mesmo as orelhas, ao se ver sem perigo, teve logo uma ideia. Ó, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não me coma não, Dona Onça, não me coma, I, oh, I, oh. eu vou comer agora, eu tô é pronto pra te devorar, não, não, não, não, não, não, veja bem, Dona Onça, a minha carne, ó, oh, ó, oh, é muito dura, ah, que legal, quanto emoção, Pedro, que maravilha, quando é que a gente vai pensar, hein, que o autor da nossa adolescência, eu já estou com 37 anos, né? E está aqui pertinho de nós, desse jeito. Mais palmas pro Pedro! Que legal, Pedro, Fica à vontade, tá bom? A gente quer te ouvir um pouquinho. Estão todos ansiosos para o autógrafo, tá bom? É, comecei com esse livro, de Dinossauro, que fazia uau. Eu antes era jornalista, né? Não... Uh, escrevia historinha, né? Escrevia coisas. Eu acho que desde de adolescente escrevia versinho para as meninas bonitas da escola, né? Mas daí ficava com vergonha de entregar. Mas quem sabe a gracinha delas me ajudou a aprender a escrever, né? Uh, uh, mas nunca imaginei que ia escrever livros, escrevia profissionalmente para viver. jornais. tão sem e jeito que acertou o cabritinho da viúva do Chicão em vez de pagar a perda, ainda disse o um palavra A viúva foi ao Pedro contar a situação. Pedro não era de briga, mas jurou reparação. Tratou logo de comer uma janta reforçada, rapatura dos repolhos e uma baita feijoada. E montado na mulinha, foi trotando num instante. Passou pelo boticário... Um bom burgues. Frente à casa do Martinho, agachou-se bem na estrada. Esperou fazer feito e soltou a feijoada. Com o seu velho chapéu, tudo aquilo ele tapou. E agarrando bem nas abas, calmamente ele esperou. Foi aí que o deodato a tal cena veio ver. E achando muito estranho, mal criado que saber. Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É catinha da mulinha que anda meio nem pasteada. E cave, hein? Será louco esse sujeito? O que tá fazendo aí, agachado desse jeito? Ei, pra ele ver esse chapéu, você não tem força não? Ou será que o chapéu tá pregado aí no chão? Malazarte até gostou da caçada do safado Pois chegaram a ocasião um de fisgalo bem fisgado Ah, nada disso, meu amigo É que eu consegui pegar o tal pássaro Lapão Que não há de me escapar, passarinho, sabe tá que é. Ele é muito valioso A mulher do delegado prometeu dar um uh, eu Se eu pegar esse danado Quando ouviu falar daquilo A cobiça começou a crescer no Deodato. E o safado cometeu milhão. Um milhão é bom dinheiro. Muito mais que o senhor pensa. Porque não vai buscar. Essa grande recompensa. A Arambuco estava pronta. Só faltava um bocadinho. Para ver o Deodato. Cair nela direitinho. Ah, esse é um bicho delicado. Qualquer coisa lhe faz mal. Só se deve transportá-lo. Em gaiola especial. E a gaiola é muito cara. A fabricada no estrangeiro. E eu nem sei o que fazer, já que eu não tenho dinheiro. Aí a comissão foi crescendo, até dava comichão, Pois aquele capataz só pensava no milhão. Vou enganar esse caipira. Pelo jeito ele é um cretinho, viu? É, não vou ser o deudado, não vou ser mas Se a questão era dinheiro, esse outro nada... Para ele estava fácil, era só manter a linha Ela gostaria de ajudar e o problema resolver é A gaiola quanto custa, gostaria de saber Malazade suspirou, fez um cálculo mental Lembrou da boa viúva e do seu pobre animal A gaiola, meu amigo, é bem cara, eu admito Ela custa lá na venda mais que o preço de um cabrito sem perder nem um segundo nem contar o que continha Deu dado, lhe estendeu a carteira bem cheinha Eis aqui todo o dinheiro, não precisa nem contar Deixa que eu seguro as rabas e a gaiola vai comprar Malazade foi pegando o dinheiro sem demora Montou rápido na mula e tratou de ir logo embora Fui para casa da viúva Que chegou a dar um grito quando viu tanto dinheiro para comprar outro cabrito o antigo deu ficou vendo o Pedro ir. E assim que se viu sozinho, bem feliz ficou a Pelo preto do cabrito, vou ganhar esse milhão. Agora é tu agarrar o tal pássaro-latão. Foi pegar o passarinho, mas com medo de feri-lo, devagar ergueu a aba e enfiou a mão naquele. Será que o Pedro Malazar Tem um sujeito bem danado E eu estou muito satisfeito Se alguém achou gozado Só que eu quero uma ajuda Para fazer final de verso Para a história que eu contei E que foi narrada em verso O final de uma anedota Muito jeito tem pra ser Se vocês me acharem boa rima Outro verso eu vou fazer Foi pegar o passarinho De uma forma meio lerda Devagar ergueu a aba E fio mão narco Ai, mas que sensibilidade Vocês estão de parabéns Uma alma de poeta o que todos vocês têm Uma rima é uma rima Dos poetas e a glória Pois podia ser assim o final da nossa história Foi pegar o um passarinho Bem do jeito que ele gosta Devagar ele e filmou lá Vocês são poetas não, não, não, não Peraí, peraí Do começo até o final isto eu posso garantir, são artistas, sei lá De encontrar, fico feliz Tão profunda inspiração Ver poesia transbordar alma no coração Fazer poesia é bem fácil Vou contar como se faz Todo verso dá bem certo para frente e para trás Estes versos eu repito Porque eu disse comprovar Vamos ver se fica certo Se as palavras eu mudar Fico feliz de encontrar inspiração tão profunda. Ver poesia transbordar do coração e ida. Tá vendo como deu certo esse jeito de rimar? Para artistas como vocês, é bem fácil ensinar. Só que agora eu me despeço, pois eu tenho de partir. Mas eu levo seu carinho, se quiserem me aplaudir.